Tem alguma técnica para parar de fumar? Sim. Essa técnica ela serve tanto para vícios externos, como é o caso do cigarro, assim como para vícios internos, que seriam vícios de pensamentos. Vou te dar um exemplo bem, bem rápido aqui do que seriam vícios de pensamentos. Você viu algo no supermercado e você logo diz, ah, está muito caro. Está entendendo? E são vícios. Nada é muito caro, muito barato. É o que é. Né? Você compra... Se você quiser comprar, se você tiver como e decide comprar, entendeu? Mas as coisas não são caras e nem baratas. E toda vez que você fala isso, isso vem de um vício advindo de uma crença limitante. Então vamos ao que interessa, né? É muito simples, você só vai precisar de um elástico, eu não tenho nenhum aqui para te mostrar. Uma borrachinha ou um elástico, enfim, simples, que você possa amarrar no seu pulso, ok? Colocar no seu pulso, é importante que seja um elástico mesmo para você poder puxar. Toda vez que tiver vier o desejo por fumar, você vai puxar o elástico e soltar. Solte de uma forma que você vai sentir uma, uma certa, uma leve dorzinha, tá? Por quê? Porque o seu cérebro vai associar a dor com o desejo de fumar. Tá fazendo sentido? E aos poucos você vai trocando, você vai tendo um outro condicionamento referente a esse vício. Porque o seu cérebro vai identificar Vai criar uma espécie de âncora Com O desejo de fumar Com a ação De puxar o elástico E soltar causando a dor Se você entender isso, tudo vai fazer sentido, tá certo? Primeira coisa O vício, ele é realizado como No nosso exemplo aqui do cigarro né? Até você chegar ao ponto De fumar Ele é realizado em três etapas Primeiro Gatilho, depois desejo, depois ação. Eu vou explicar cada um para você agora. O que é o gatilho? É o que ativa o desejo, que é o segundo ponto, né? o segundo passo ali do, do vício. Por exemplo, uma xícara de café pode ativar o desejo por fumar. Passar na frente da tenda do seu Zé pode, né? pode contribuir em ativar o desejo. São inúmeras coisas, você tem que encontrar os seus gatilhos. Ok? Ok. Após vem o desejo, né? óbvio que você já entendeu, o desejo de fumar. Depois vem a ação. O desejo não é suficiente para te fazer fumar, você tem que entrar em ação. Então toda vez que o gatilho for ativado, se você puder eliminar alguns gatilhos, melhor. Se você entender que passar na frente da tenda do seu Zé está ativando esse gatilho do desejo por fumar, tente desviar esse caminho por algum tempo, tá entendendo? Assim como outras coisas também. Após você ter identificado os gatilhos, ter eliminado alguns como o exemplo da tenda do seu Zé, vem o desejo por fumar. O desejo não é suficiente, você tem que entrar em ação. Mas quando vier o desejo, você vai pegar aquela borrachinha que eu, que eu instruí você de pegar, vai soltar no seu pulso para fazer doer um pouquinho para o seu cérebro identificar. Em vez de do alívio por fumar, ele vai sentir dor e vai fazer essa troca, entendeu? Ah, e antes que você me pergunte por quanto tempo eu devo fazer isso, você vai fazer por algo em torno de 60 a 70 dias. Ah, Misael, mas é muito tempo. Te vira. O meu pai ele ficou durante mais de 30 anos fumando. Numa certa noite ele decidiu, ele não fez essas técnicas aqui, ele simplesmente decidiu, a partir de amanhã não vou mais fumar. Depois de 30 anos fumando. A minha mãe riu dele, outras pessoas não acreditaram, na nossa família não acreditaram. E ele está até hoje. Faz o quê? Ah, faz mais de 15 anos que ele não bota um cigarro na boca. Então você consegue. Faça isso e depois me conte esse seu progresso. Tamo junto. Então aproveitando essa oportunidade, deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aqui, ó. Oh, presta atenção. Aqui eu tenho algo em torno de mil livros ainda. Ó. Eu vou imprimir mais livros. Só que eu decidi fazer uma coisa diferente. Eu vou te explicar o que, que eu vou fazer agora. Eu decidi fazer uma queima de estoque com os que ainda tem aqui. tá? Tem algo em torno de mil livros. E para você que tenha aguardado a oportunidade certa para você ter acesso ao livro Os Códigos da Manifestação, além do livro que você vai receber na sua casa, que inclusive está com frete grátis para todo o Brasil, você recebe mais três presentes. Um cartão, um áudio de reprogramação mental para despertar sua consciência de riqueza e mais o audiobook da obra, tá certo? Então, se você tem interesse e você está me assistindo pelo Insta, vai aparecer um link aqui ou vai ter um link na minha bio. Um grande abraço para você, espero que tenha feito sentido. E aproveite essa oportunidade. Tamo junto. Até a próxima.